Alô, seguidores, alô, seguidoras. Rio o Mafra Mix e vamos falar da tulipa vermelha. Tulipa vermelha. O que quer dizer tulipa vermelha? Daqui a pouco nós vamos saber. Nós estamos com o Dr. Oscar Reimann. Ele é médico neurologista e vai explicar para nós o mal de Parkinson, que tem tudo a ver com a tulipa vermelha e quais, principalmente, as precauções quanto ao mal de Parkinson. Doutor, começamos então com a... Tulipa vermelha, o que quer dizer a tulipa vermelha relacionada com a doença de mal de Parkinson? É, na verdade, a tulipa vermelha é um símbolo que foi criado há alguns anos com o intuito de conscientizar a população sobre a doença, sobre as principais formas de tratamento, os sintomas e para que, que se espalhe aí a, né, a consciência sobre esse mal que afeta tantas pessoas. É o mês de abril, o tulipa vermelha, mas claro, isso é uma precaução para a vida, principalmente quando tem sinistro. O que é a doença de Parkinson? Então, a doença, o mal de Parkinson é uma doença degenerativa, neurológica, que acomete o cérebro. Né? Então, nós temos uma disfunção progressiva de uma área do cérebro, onde uma substância, que é um neurotransmissor, que quer dizer uma química do cérebro, que é, que é responsável por ajudar a transmitir as mensagens entre os neurônios, começa a ser, ter dificuldade de ser produzida. O nome dessa substância é a dopamina. Com o mal de Parkinson, começa a ter uma redução na fabricação, na produção dessa substância química e, consequentemente, os sintomas começam a aparecer. Doutora, a que o senhor falou, ela tem uma idade que começa a se reduzir, né? essa idade do mal de Parkinson, a partir de quando? Então, o mal de Parkinson, ele, ele acomete principalmente as pessoas com mais de 60 anos. Pode acometer pessoas de qualquer idade, mas é mais comum a partir dos 60 anos, onde a frequência, o número de pessoas acometidas passa a ser muito maior, um em cada 100 pessoas, mais, aproximadamente, tem, passa a ter o um mal de Parkinson. Tem cura, não tem cura? Então, o mal de Parkinson não tem cura, mas tem tratamento, visando a, a melhoria da qualidade de vida, que isso é o que importa aí. Doutor, que, o, o que falar nesse momento com medida preventiva, até para as pessoas que nos acompanham, para acompanhar também, já fazer esse diagnóstico dentro da sua família? É, então, e para isso é importante reconhecer os principais sintomas da doença. Então, os, os principais sintomas da doença é a lentificação de movimento. Isso é importante, uma lentificação do movimento fora do comum, fora do normal. Os tremores, que é o que mais é, simboliza a doença. Então, um tremor, principalmente de repouso, quando a pessoa está parada, Está tá, tá fazendo alguma outra atividade, ou até mesmo andando, esse é o tremor característico da doença de Parkinson. Então, a lentificação de movimentos, conforme eu falei, rigidez articular, rigidez das articulações, dificultando os movimentos, e instabilidade postural, né? um desequilíbrio, uma instabilidade de postura. Esses são os principais sintomas aí. Acho que reconhecendo algum desses sintomas em algum familiar ou amigo, é importante ser avaliado quanto ao problema. Problema. Atividade física, quanto mais prematura, melhor. O que, que se relaciona com a falta da dopamina? Não, a atividade física, no contexto do Parkinson, ela é muito importante. Na, a partir do início dos sintomas, a atividade física, os exercícios de mobilidade vão contribuir com certeza na qualidade de vida dessa, dessa pessoa. Mas o fato de fazer ou não atividade física é, não tem uma relação direta com surgir ou não a doença de Parkinson. Está relacionado diretamente com a falta da dopamina. Exatamente. Doutor, para encerrarmos esse bate-papo, essas orientações que o senhor está é, deixando para os nossos seguidores, o que o senhor pode deixar de recado final? É, eu acho que as pessoas têm que entender que, apesar de não ter cura, né, existe um tratamento bastante eficaz, com diversos medicamentos, a maioria deles disponíveis no Sistema Único de Saúde, e que, e que podem melhorar muito, muito a qualidade de vida das pessoas que já foram acometidas aí pelo problema. Muita atenção também quando a pessoa está com mal de parco, já está com a doença desenvolvida, é o carinho e é a atenção. É, com certeza, acho que sim, né? Acho que o carinho, a atenção, o acompanhamento multidisciplinar, como a gente fala, o acompanhamento né, com o fisioterapeuta, atividade física, os educadores físicos, alimentação, medicamentos, os médicos, eu acho que tudo isso faz parte aí do, do carinho né, e da atenção. Esse reverso, não ter um carinho, não ter atenção, não ter um tratamento legal, o que que ele reverte quando a pessoa não tem esse tratamento para doença, ela prejudica mais ainda? Ah, com certeza. Eu acho que a falta de atenção vai culminar numa numa falta de um tratamento efetivo, né? E essa, a doença ela tem diversos, diversos, a gente falou muito dos sintomas motores, mas existem os sintomas não motores, que acompanham a doença de Parkinson, que é a depressão, distúrbios do sono, o déficit de memória, as, as disfunções da memória. Então, nós temos a, a pessoa com o mal de Parkinson, ela tem que ser acompanhada de uma forma bastante global. Doutor, muito obrigado. Obrigado vocês aí pela, pela atenção e... Estamos aí. orientação, portanto, do doutor Oscar Heimel, ele neurologista, quanto ao mal de Parkinson, a falta da dopamina nas orientações do doutor. Abriu o mês é, relacionado a chamar a atenção do mal de Parkinson através da tulipa vermelha. Orientações, então, aos nossos seguidores do Rio Mafra Mix.